Michele, a zona de conforto é um lugar que é conhecido nosso, né? Até te mandei aquela frase que eu gosto muito, que é, a zona de conforto é uma delícia estar lá. Pena que ela não constrói nada. Então, assim, é aquele nosso dia a dia, sem assim, planejamento. É, São os hábitos, acordei, aí fui trabalhar, aí eu comi, aí almocei né, ali, depois fui à tarde tal coisa, depois cheguei em casa dormi. É uma repetição de hábitos, assim que a gente não para para pensar, né, para a gente fazer, é como se fosse um estar ali naquela mesma, é, sem uma movimentação diferente de vida e sem um planejamento. Então, a rotina, né? mas a rotina não no bom sentido, porque a rotina ela é muito positiva se ela estiver trabalhando para uma estratégia de vida, mas aquela rotina sem parar para pensar sobre o que a gente quer, e para onde a gente quer ir e o que, que a gente quer construir da nossa vida, ela passa a ser essa zona de conforto. Ela não traz ansiedade, mas ela também não constrói nada. né? Você vai viver na vida, você passa dez anos, a pessoa vira e fala assim, nossa, tem dez anos que eu tô aqui no mesmo lugar, não mudou nada na minha vida. Isso é a zona de conforto, ficar naquele posicionamento sem nenhuma estratégia de crescimento, em relação a nada né? de construção, né? Não precisa ser só profissional, pode ser de autoconhecimento, pode ser de relacionamento, pode ser da questão financeira, pode ser, por exemplo, de, de estrutura de vida. Eu quero ter, ter filhos eu quero viajar. Então, nesse todo mesmo aí, tá? E falando a respeito da ansiedade, de que talvez algumas pessoas evitem né, desafios, coisas novas, porque isso traz uma insegurança e uma ansiedade, Será mesmo que a zona de conforto também não causa uma ansiedade? Porque a partir do momento que você está ali na mesma coisa e nada acontece, a pessoa começa a se questionar. Mas e o futuro? O que é que vai rolar na vida? Com certeza. Além de uma ansiedade, ela traz muito uma desmotivação. Então, pouco pode cair até numa depressão, tá? Então, e principalmente que as pessoas começam a comparar as outras pessoas. Então, eu tô aqui. E existe muita justificativa inconsciente aí para a gente se manter na zona de conforto, tá? Às vezes a pessoa vira e fala assim, por exemplo, meu exemplo, sou psicóloga. Aí a pessoa vai olhar e falar assim, ah, mas a Cristine está bem, ela está trabalhando muito. Ah, mas é porque é, o pai dela era rico e paga o consultório dela, é porque ela tem um marido que faz tal coisa. Então, algumas pessoas, elas tentam justificar a vida estar parada com umas questões que são de fora e que não tem fundamento. Se a pessoa está virando referência, ela está saindo da zona de conforto e ela está planejando uma vida e construindo e correndo atrás. No pain, no gain, né? Eu, o povo fala assim, sem sofrimento. Eu traduzo para sem esforço não há ganho, né? Porque eu nem acredito que é sofrimento. É uma, um esforço para construir aquilo, tá? Por isso que Algumas pessoas elas vão ficar e elas vão ficar ansiosas, deprimidas, é, a autoestima vai cair porque ela vai perceber que os outros estão crescendo, ela está ficando parada no mesmo lugar. Então, isso é, é, é bem a questão que acontece mesmo. Às vezes a pessoa se pensa assim, mas um esforço vai me causar é, muito investimento, vai me deixar ansioso. Não, a ansiedade ela foi feita para a gente, vamos pensar assim, ela existe no nosso organismo para a gente sair da zona de conforto. A ansiedade vai tentar te colocar para fora. Opa, a vida aqui não está muito boa, não. O que está que faltando? A ansi... Se vem a ansiedade, por isso que eu falo que ela não é negativa, ela é um alerta. A ansiedade vai vir para falar assim, oh, minha filha, ah, vamos mudar aqui, ó. vamos ver o que, que a gente quer construir daqui para frente, vamos mudar esse ciclo aqui que você está na, na mesma há muito tempo? Pois é, e aí como que a gente identifica, Cristine? Porque pode ser que tenha ouvinte nos acompanhando agora sem nem perceber que está nessa zona de conforto? Uhum. Muito associado à falta de crescimento em todos os aspectos, tá? E outra coisa, os alertas, que podem ser é, alertas psicológicos, que hoje a gente falou, às vezes uma crise de ansiedade, às vezes a pessoa acorda sentindo triste constantemente, às vezes a pessoa está comparando, a vida dela está muito desinteressante, comparando a vida dela com as outras vidas das pessoas ao redor. Né? Oh, mas o povo está conseguindo, a pessoa lá está viajando, por que, que eu não estou? Não é simplesmente ah, porque a vida não quis, porque eu nasci pobre, não. É porque eu não estou construindo para chegar lá. Então, eu quero viajar, eu preciso me organizar e me planejar. Eu tenho dinheiro atualmente? Não. Por que, que não? Porque eu não estou crescendo, eu não tô, meu currículo não está melhorando. Né? Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Ganhar mais. Para ganhar mais, eu preciso fazer o quê? Eu falo que é como se fosse a gente vai traçando as estratégias com degraus que nós vamos subindo. Não, realmente, com o meu currículo aqui, não tem jeito de eu ganhar mais, não. Então, deixa eu fazer um curso. Pronto, fiz curso, aumentei currículo, já é uma coisa a mais. Aí eu saí da zona de conforto, você percebe? E outra coisa, gente, autorresponsabilização. O primeiro ponto para sair da zona de conforto é a gente se autorresponsabilizar e parar de colocar a culpa nos outros. É o primeiro ponto. Então, eu entendo que eu estou aqui porque eu quero, porque eu poderia estar em outro lugar. Talvez eu precise de ajuda para chegar lá. Talvez eu não saiba o que, que eu posso fazer para chegar. Vamos pedir ajuda. Às vezes eu vou precisar de um psicólogo, às vezes eu vou pedir uma referência para alguém que está naquele lugar que eu gostaria. Ô, fulano, como você chegou aí? Né? O que, que você fez? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu disse, Nossa, boa ideia! Eu vou tentar tipo, fazer isso aqui, isso aqui está dentro do meu alcance, eu poderia fazer. E eu achei legal, uma vez eu vi um vídeo de um cara, nem lembro quem que é, mas que ele virou e falou assim, gente, a gente tem uma tendência a esperar um milagre acontecer, alguma coisa aparecer na nossa vida para a gente sair da zona de conforto. E a gente sai no dia que a gente definir. Então é interessante a gente pensar assim, ó, vou sair hoje, é igual o regime. Eu vou começar na segunda-feira. vou esperar eu chegar em que peso para eu, eu começar um regime? Então, eu não, eu vou começar hoje. Por que eu tenho que começar segunda? Por que eu tenho que sair no ano que vem? Eu já vou começar hoje. Então, baseado na estratégia de vida que eu quero, tá? Então, tipo, eu quero né, ser profissional, desenvolver profissionalmente, então eu preciso melhorar meu currículo. Ou eu preciso começar a fazer, pensar menos e agir mais. E aí dentro desse pensar menos e agir mais, é, me veio uma outra questão, porque às vezes a pessoa está ali naquela mesmice, naquela mesmice, e não acontece o milagre, mas acontece uma coisa ruim. Né? A empresa transfere, coloca o profissional no lugar, enfim, situações externas drásticas que colocam a pessoa para poder agir ou de um jeito ou de outro. E ela, aconteceu também essa mesma coisa e ela não está preparada, né? nem para um nem para outro. Oh, gente, a gente nunca está preparado, Michele e a vida é isso, um constante. É, é, umas constantes situações de, de acontecimentos imprevisíveis, assim. Então, o que, que a gente faz? Aí que tá tá? Aí entra um pensamento, uma percepção positiva sobre a vida. Então, beleza, eu fui mandada embora. Às vezes eu vou virar e falar assim, gente, por que, que eu fui mandada embora? Talvez você vai virar porque o um outro me passou a perna, porque o chefe não gostava de mim. Não eu fui mandada embora alguma coisa eu tô eu tenho que ficar atento aqui talvez eu não tô tipo dando muito para a empresa ou eu não tô me organizando nesse sentido o que que eu posso fazer para eu melhorar igual eu te falei meu currículo tá bom é o que que eu posso acrescentar mas nem por isso eu vou ficar parada não tá Michelle eu fui mandada embora eu vou ver o que que eu posso aprender com isso então não é quem que eu posso culpar com isso não o que que eu posso aprender com isso a minha realidade é essa, o que, que eu posso fazer daqui para frente? Fui mandado embora, eu posso procurar um emprego, beleza? Vou ir procurando emprego. Enquanto eu estou procurando emprego, eu posso melhorar meu currículo um pouquinho? Posso. Eu acho que uma coisa que ficou defasada no meu emprego anterior é que eu não conseguia ter o domínio, por exemplo, da coisa da internet. Então, vou fazer um curso disso, mas enquanto isso eu já estou reagindo e agindo, né? O que, que é interessante? Quando eu falo do pote, eu falo que a gente o mesmo pote nosso... Do pensar é o pote do agir. Se eu penso 80%, eu ajo 20%. Hum. Então, assim, se eu, então tem gente que fala assim, ai, Cristine, mas aí eu pensei em procurar emprego, né? Por exemplo, né? Um, um, um emprego ali. Mas aí eu pensei, e se meu chefe não sei o que lá? Aí eu falei, fulano, vai procurar. Chegando lá, a pessoa vai virar para você e falar assim, ô, oh, fulano, eu até queria te contratar, mas está faltando um, um, um conhecimento dessa, rua, fulano. Beleza, eu vou fazer isso, eu até vou fazer. Se você quiser, eu faço durante o processo e tal. Mas uma boa de queria te agradecer demais pelo seu feedback de que isso está faltando na minha vida. Vou lá e vou fazer um negócio. Não é assim, aí tá vendo? não tem lugar no mercado, o povo não gosta de mim, o povo não vai minha cara. Não. E ouvir as críticas, às vezes, do outro ali como uma coisa para ver se faz realmente sentido. Ó, ele falou que está faltando isso aqui. Ah, porque ele não sabe com o que ele está falando. Não se ele falou isso, faz sentido? Faz, eu posso aprender? Então, é só eu ir atrás daquilo e conquistar novos espaços baseado nisso. Então, é interessante a gente parar para pensar e entender que essas críticas, elas podem fazer sentido ou não, e vamos tentar construir, ao invés de a gente ficar jogando pedra em todo mundo aí que está passando pela rua, né? Adorei a gente é sempre muito positivo todas as vezes que a psicóloga Cristina Strasburger vem ao para mim a 94 para trazer essas visões diferentes porque quando você tá no mesmo ciclo no mesmo caminho a gente não consegue pensar do lado de fora para enxergar essas questões e Cristine tem zona de conforto também em relacionamento seja o relacionamento amoroso relacionamento familiar com certeza, tá? Então, o que, que a gente vai ver? Às vezes a pessoa ela entende, aí está a questão da autoestima, às vezes ela entende assim, ah, eu estou namorando, esse namoro tá ruim, mas antes do que eu ficar sozinha, e, e nenhum homem presta mesmo, todos os homens são iguais, amor do endereço, o telefone, então vou ficar nessa situação aqui, porque pelo menos eu não estou sozinha. Isso é uma zona de conforto típica de relacionamento. E outra coisa... Ah, às vezes eu tô, é, né? eu tô largada, eu não estou cuidando de mim, eu não estou focada nas minhas coisas, eu estou vestindo qualquer roupa de qualquer jeito, é, eu não estou crescendo profissionalmente, eu não estou estudando, eu não estou crescendo tipo, né, em relação a conhecimento. E eu começo a querer ter o príncipe encantado. Aí tem uma frase que eu gostei muito, que é assim, é, como que eu posso querer o príncipe encantado se eu não sou a princesa? Então, tipo assim, para eu querer um príncipe encantado, eu preciso ser a princesa. Então, às vezes a gente pensa assim, mas aí eu tento, mas eu não estou conseguindo, com tipo, uma relação de uma pessoa melhor. Às vezes eu estou tão largada, eu estou tão na zona de conforto, que as outras pessoas não vão se interessar, dependendo, né? A pessoa está ali, correndo profissionalmente, crescendo profissionalmente, investindo, fazendo um curso, ela vai conversar comigo, eu estou lá, tipo, ah, não preguiça de mexer com essas coisas, eu preciso ficar aqui, tipo, comendo um brigadeiro e vendo filme. Então tipo assim, isso, esse tipo de coisa, Michele, faz com que às vezes você queira um, um perfil de uma pessoa que não está na mesma vibe que eu sei, porque a pessoa vai para não, a pessoa não gosta de trabalhar, ou a pessoa não não, né, não estuda, ou ela não está saindo do lugar profissionalmente, e o outro está no pique de, de ter essa estratégia de vida. Então assim, para eu querer outro perfil de relação, eu tenho que investir em mim. Quanto mais eu invisto em mim, mais eu, eu fico numa vibração diferente, eu fico numa rede de relacionamentos diferente, e mais outras pessoas vão começar a me enxergar. Então, eu faço primeiro por mim. E, e automaticamente, consequentemente, os outros começam a me enxergar dessa forma. Perfeito. Cristine, a respeito da zona de conforto, tem muita gente que alega também, ah, eu tenho medo de mudar de estado e lá no outro eu não me adaptar, eu tenho medo demais de sair desse emprego e ir para o outro e não dar certo. É o que a gente mais vê falar, a pessoa se sente, usa, né, na verdade, esse termo. É, esse medo, ele é real? Ele é uma desculpa? Tem jeito dele ser trabalhado? Ô, gente, primeiro de tudo, a gente vai pensar, eu não sou obrigado a nada. Então, eu não sou obrigado a ir e ficar. Então, gente, eu não sou obrigada a casar e me manter no casamento para o resto da vida. Então, eu tenho que entender muito que eu não sou obrigado. E a nossa vida, é, é, eu falo que são causas e consequências e contextos que vão ver se a gente, vão perceber e vão mostrar para a gente se vale a pena. Então, às vezes, eu não vou ter garantia de nada. Então, eu vou virar e falar assim, ó, eu tenho uma proposta para o emprego fora. Qual que é a parte positiva? Oh, vai ser bom porque eu vou conhecer outro lugar, porque o meu currículo vai ficar muito bom, e por causa disso, disso, e disso. O que, que é o lado negativo? O que, que é a pior coisa que pode acontecer comigo? Eu não vou não gostar e querer voltar. Então, valendo. Vale arriscar. Agora, ah, não, para mim não compensa, eu estou tagando para trabalhar, a proposta que eles têm é muito ruim, então isso aqui não vale a pena para mim, então não vale a pena eu arriscar, porque tipo, o retorno que eu vou ter é muito pequeno, para uma coisa que realmente, no final das contas, não vale a pena, porque eu vou colocar todas as questões, né, Michelle? Eu vou colocar, ó, sei lá, meus pais estão idosos, e eu estando aqui, eu mudando, pra, por exemplo, eu estou aqui em Divinópolis, a minha proposta é ganhar 3 mil, em BH minha proposta é ganhar 4 Aí eu vou falar assim, gente, não compensa porque o, o coisa de vida de BH é muito maior. Então, 4 mil lá equivale a 3 mil aqui. Eu quero ficar perto da minha família e tal. Quis é uma coisa ainda que eu tenha essa vontade e tal. Então, você vai pegar o todo e falar, assim: não, isso aqui não vale a pena. Então, não vou fazer. Obrigado, Fulano. A questão é essa e tal, mas eu queria agradecer demais pela oportunidade. Opa, é o dobro do salário. Eu consigo vir final de semana. Então, eu tirando todos os cursos é uma coisa que vale a pena. Eu vou. Ah, mas se eu arrepender... <risos> eu volto. Então, assim, eu tenho opção, eu não sou presa a nada. Entendeu? Nesse sentido, eu não sou obrigada a nada. Então, a gente que vai decidir isso, baseado no que a gente quer para a nossa vida. Por isso que a gente tem que pensar, Michelle. Não adianta eu levar minha vida sem pensar. Eu tenho que pensar o que, que eu quero para a minha vida eu quero focar agora mais na minha relação, eu quero, por exemplo, ah, eu estou com 38 anos, lá, vamos fazer a hipótese, eu quero agora, eu quero ter um filho, então eu vou ter que, opa, focar mais nas questões, por exemplo, da relação, do que, que eu quero construir, ah, o trabalho eu posso continuar trabalhando tranquilamente, eu vou assim, ó, vou dar um tempo no meu curso, porque eu quero construir essa parte agora, eu quero priorizar isso. Ah, meu filho, quando tiver lá uns, um, dois anos e tal, eu volto e faço outra especificação. Então a gente vai definir, baseado no que você quer naquele momento, na história de vida, para chegar onde você quer chegar. E aí definir e basear em fatos concretos e práticos, né? Não ficar delirando, porque às vezes a gente delira de, ai, mas e se eu chegar lá? e o chefe novo, e a pessoa que eu for dividir o apartamento. Ah, e se fulano de tal, falar isso. Não, tem que trabalhar com a coisa prática da vida. Prática. E assim, e é lógico, gente, eu, por isso que eu falo que é uma estratégia, tá, Michele? Às vezes, vamos pensar até ali, eu na época da faculdade, vou dar um exemplo. Eu recebi uma proposta na época da faculdade para trabalhar num banco. Aí eu lembro que eu pensei assim, ó, curto prazo, o banco eu vou receber bem mais longo prazo, talvez eu não vá conseguir receber financeiramente e fazer o que eu gosto de fazer do que se eu finalizar, tipo, a minha faculdade. Então, eu pensei na hora ali, eu vou pensar a curto prazo ou a longo prazo? Eu pensei a longo prazo. Não, eu vou manter minha faculdade, porque eu tenho que sair da faculdade. Eu vou manter, a princípio eu vou ganhar menos, mas eu vou me estruturar a fazer isso para chegar onde eu quero chegar. Beleza. Poderia ser diferente se minha família tivesse essa necessidade financeira. Eu poderia ter virado para falar assim, não, eu vou ter que dar um tempo na faculdade e trabalhar no banco para eu estruturar aqui, mas enquanto isso, eu vou fazer isso, isso e isso para eu crescer profissionalmente, mas dentro do que eu tenho para hoje. Então, a gente vai definindo baseado em onde eu quero chegar, o que, é que eu quero estruturar. Então, por exemplo, eu faço muita pós, muita especialização. Aí, formei, agora eu quero fazer o quê? Eu quero ter clientes, eu quero ter pacientes, eu quero... Para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar palestra em escolas... Eu quero começar com orientação profissional, eu preciso ser conhecida, eu preciso que as pessoas me conheçam para elas irem até mim. Então, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou no, na, né, participar da, da rádio, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e tal. Estruturei. Aí, ao plantar, que é um exercício, Michele, que eu falo, que foi igual quando eu fiz. Eu peguei uma sementinha implantei três sementinhas. Eu falei, que gente, façam isso, que é um exercício, que a gente entende como que a vida funciona. Se, a estrutura, o sair da zona de conforto, é plantar constantemente. Não quer dizer que o plantar, ele vai vir aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Eu lembro que eu plantei três sementinhas. A que eu mais queria era uma específica de manjericão lá. Depois tinha outra lá de cebolinha e outra de não sei o que Eu plantei. No outro dia eu já fui lá correndo, olhava para ver se tinha alguma coisa bacia. Aí eu, não, gente, Cristine, que falta de noção. Nunca que vai levar um dia... Aí eu lá, todo dia aguando aquela, aquele potinho lá, e o treino nascia de jeito nenhum. Passou, sei lá, dois meses, e eu tô assim, eu vou desistir de aguar isso aqui, não vai nascer isso aqui não. Aí eu falei, não, eu vou aguar isso aqui, porque vamos ver, uma hora nasce, agora eu vou, vou aguar sem esperar já. Aquela que eu queria não nasceu, por quê? Porque não depende de mim, eu fiz minha parte, a outra que eu não queria tanto nasceu e ficou maravilhosa, e a outra nasceu outra coisa no lugar, tipo, não era a semente do que eu plantei lá. Eu estou assim, gente, bem-vindo à vida. Então, tá vendo? O negócio é plantar. Alguma coisa vai nascer, alguma pode não nascer, mas eu plantei, pelo menos eu estou saindo da zona de conforto. E, às vezes, aquilo que eu não esperava que daria um efeito muito positivo, deu mais do que o outro que eu esperava. Então, o um exercício interessante sobre essa questão do investimento, essa coisa do plantar aí, tá? E aí você é, me fez lembrar de uma outra frase, e essa já é mais batida, não é tão exclusiva quanto a que a gente abriu o programa, é, que é a respeito daquela questão, você faz todos os dias a mesma coisa e quer resultados diferentes. É isso aí, não vai ter mudança, Michele. Eu tive um paciente, uma vez que ele virou para mim e falou assim, eu falei, o fulano, porque tudo na nossa vida, se a gente não investir tempo e atenção e planejamento, não vai para frente. Um relacionamento. Eu comecei a namorar, falei, pronto, já comecei a namorar, já posso deixar não preciso fazer nada, não preciso ouvir o outro, não preciso ir os lugares que ele quer ir, não preciso nada. Ele vai me largar, simples, como dois e dois são quatro. Um cachorrinho. Decidi ter um cachorrinho, se eu não colocar água e comida para ele lá todos os dias, ele vai morrer, ficar doente, passar mal e tal. Aí ele falou assim: É, Cristina, até a, a, o banco, se você, tipo assim, parar de investir naquilo, chega uma hora que aquilo come o próprio dinheiro e, e você tem, não tem mais dinheiro naquilo lá, não. Eu falei: Você tá vendo? Então, cada coisa na vida, tá? Profissionalmente, entrei, no passei na, no processo seletivo. Entrego, eu estou aqui de boa. Eu posso ficar mexendo no, no Face, no Instagram, eu posso fazer outras coisas. O povo vai começar a estudar, alguém vai tomar meu lugar, gente. Então, eu tenho que continuar crescendo para eu me manter naquele lugar. Aí entra aquela situação do vitimismo, né, Michelle? Ah, mas o outro roubou minha vaga. Não. Eu dei a minha vaga para o outro, eu parei de investir na, nos relacionamentos. Eu tô ali, não dou mais atenção ao meu marido. Ele chega, eu não falo mais nada. Eu deixo ele lá no canto dele. Basta alguém ir na rua e lá ouvir ele e começar a dar atenção para as coisas que ele está falando. Aquilo vai começar a provocar uma situação onde às vezes ele virar e falar assim, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Então, assim, lógico, não quer dizer que ele vá trair, que vá, mas assim é uma coisa que a gente deixou de investir. A nossa probabilidade daquilo dar errado, ela é gigante. Né? tanto profissionalmente quanto financeiramente. Ah, eu não sei quanto que eu estou recebendo, eu gasto o tanto que for, não olho aquilo, se não tem um planejamento do que, que eu quero construir, o nosso dinheiro todo que a gente ganha vai embora. Ah, eu quero comprar um apartamento, para isso eu preciso guardar quanto por mês? É, até já aconteceu isso uma vez numa paciente, lá ah, porque eu vou comprar um apartamento daqui três anos. Aí eu, então tá, de quanto? Ela, tanto. Aí eu fui lá, fiz as contas, eu... Então, você vai começar a guardar desde hoje, tipo, 5 mil reais. Ela, tá doido, Cristina, eu ganhei 1.500. Aí eu, como que você vai comprar um apartamento daqui a três anos desse valor? Então, a pessoa fala assim, é aquela coisa muito imaginária, sem fazer conta e sem planejar. Para eu comprar assim, eu preciso guardar isso. Ou eu preciso fazer um, um consórcio. Você vai ter que criar, ou eu posso comprar, eu vou dividir esse valor, eu vou fazer um financiamento, mas eu senão vai ficar uma coisa, daqui cinco anos ela vai virar, não comprei, não guardei nem real. Uhum. Entendeu? Bate a frustração e aí a pessoa utiliza aquilo ali também, como o fala assim, ah, não, eu vou ficar aqui mesmo, nada dá certo para mim. Com certeza. E não é que nada dá certo, os outros estão correndo atrás, eles estão planejando, eles estão se estruturando, a gente precisa ter um tempo para a gente, a gente é administrador da nossa vida, um administrador não sai fazendo, ele vai olhar lá e falar assim, ó, quanto que eu preciso, por exemplo, para eu, pra eu né, ter uma, uma rotatividade ou um planejamento financeiro para eu conseguir aumentar a minha empresa em tantos por cento. Que tanto que eu quero, é tão legal isso, quando você vai, né, eu atendo muito administrador, Cristine, o ano que vem eu quero aumentar, tipo assim, 6% na, no faturamento da empresa. Para isso, ele vai ter que fazer um estudo da empresa inteira. Eu preciso aumentar a quantidade de funcionários, eu preciso aumentar a quantidade de não sei o quê, eu preciso diminuir custo nesse sentido, eu preciso fazer isso. O fulano Reunião semana que vem com fulano de tal. Ô, fulano, a gente precisa diminuir o custo em tantos por cento. Para isso, o que a gente pode fazer? Vamos... É, passar, tipo, comprar de tal fornecedor, fazendo isso, isso e isso. Você está vendo? Isso é a administração da nossa vida. Então, não é assim, ah, eu quero é, começar a ganhar 10 mil reais o ano que vem. Como? Não sei. Eu vou começar a ganhar. Sabe aquelas coisas, assim, essas visões que o povo está muito, coloca na cabeça que você vai ganhar, que você vai ganhar. Não existe isso não, gente. Se você não planejar, eu tenho que aumentar isso, eu vou entrar no curso tal eu vou entrar fazer a, a seleção daquela empresa, porque o, o salário dela é tal valor, eu preciso aprender uma segunda língua, eu preciso definir para chegar lá, é um, um degrau de cada vez, e não é difícil, tá? A gente precisa só ir um degrau de cada vez, sem querer chegar nos 10 mil, sem passar pelo 3, pelo 4, pelo 5. Existe o planejamento, ele tem que ser feito, é por aí que começa, Cristina, a fazer esse exercício para deixar a zona de, de conforto? É se a pessoa não está pensando demais na vida dele, e já tem um planejamento todo pronto na cabeça. Porque tem gente que está com cinco anos aí de planejamento pronto. É um planejamento associado à ação. Então é, eu quero... A gente vai partir de um princípio de alguma situação. E aí tem que perceber muito essas questões de sabotagem inconsciente, tá? Então, ó, eu, eu falo, falo, falo, eu penso, penso, penso mas na hora que eu vou executar, eu não consigo executar. Parece que tem alguma coisa me travando. Aí pode ter uma questão associada e inconsciente. Então, talvez os meus pais não conseguiram chegar lá e meu inconsciente barra na construção. Às vezes eu ouvi uma frase ali na infância, ah, fulano ganhou dinheiro, mas é porque quem ganha dinheiro foi porque é coisa errada. Ou a gente é pobre, então pobre não pode fazer isso. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas crenças aí, porque às vezes a pessoa pensa, pensa, pensa, não te executar, parece que tem uma coisa segurando ela. Aí é terapia, gente, porque a gente vai ter que definir o que está segurando. E é nessa linha que a gente falou, eu, eu, são planejamentos pequenos e que são efetuados lá. Então, por exemplo, ó, então, hoje eu vou definir que eu quero fazer isso, então eu tenho que tomar uma ação com o meu pensamento, tá? Eu quero crescer profissionalmente. Hoje eu começo um curso de tal que é o que me dá retorno para a minha empresa, para a minha profissão. Pronto. Hoje eu quero começar uma relação, meus relacionamentos estão dando tudo errado. Eu preciso do autoconhecimento e entender o porquê que eu não estou conseguindo chegar lá. Talvez eu vou ter que ir num terapeuta. Talvez eu vou ter que... Então, aí eu vou marcar para essa semana. Ah, o ano que vem eu Eu quero emagrecer. Quanto você quer emagrecer? Não sei, eu não tenho coragem de pesar, já tá errado. Então, quanto que eu quero emagrecer? Pesei, eu quero emagrecer 6 quilos. Para 6 quilos eu preciso fazer o quê? Ou ir nutricionista ou parar de comer doce hoje. E aí eu vou mexendo na minha alimentação hoje, não é segunda, não é o ano que vem. Aí eu vou perder mais ou menos em média de quantos quilos? Ah, gente, eu tô conseguindo perder, por exemplo, 1 um quilo por semana. Então beleza, ah, eu não estou conseguindo não, estou precisando de nutricionista, eu não estou conseguindo sozinho. Então assim, eu vou pedir as ajudas aí e eu já vou estabelecer, não sair do lugar eu vou em quem eu preciso ir para me ajudar nisso. Um passo de cada vez e realmente não pular etapas, não querer construir o prédio de cima para baixo, digamos assim. E cada Bem dia isso. buscar algo diferente nessa, nessa construção realmente, nessa caminhada, né Cristina? É, entender que não é pesado, Michelle, não é difícil, é porque às vezes a pessoa entende que a felicidade está lá longe, né, quando eu conseguir aquilo, a nossa felicidade é o nosso dia a dia, então enquanto eu estou plantando, eu estou vivendo, eu estou sendo feliz, então assim, igual eu, né, vamos pensar... Ah, então meu, minha questão é da palestra. A minha questão é divulgar nesse sentido. Enquanto isso eu estou sendo feliz. Eu não vou, ó, eu vou ser feliz só depois que eu começar a ganhar tanto ou que eu conseguir mudar para não sei o quê. Não, ó. Então eu quero isso, beleza? Para isso eu preciso começar o curso, beleza? O fulano liga lá no curso. Que dia começa o curso? Da minha inscrição aí, tá, beleza? É, para isso, eu preciso fazer uma palestra. Então, eu vou ligar para as pessoas de tal lugar, o Fulano: dá para eu fazer a palestra aí nessa semana, coisa e tal? Não, vamos organizar tal data? Vamos, enquanto isso, eu estou fazendo as minhas coisas. Sem interromper. Cristine, vou ter que te interromper, porque o nosso tempo esgotou. É um tema também muito bacana. Te agradecer pelo seu conhecimento. E para quem ligou os alertas e falou assim: Ah, isso daqui eu vou precisar realmente de um profissional para me ajudar a destrinchar melhor. Tem como você deixar o telefone do consultório? Claro, aqui é 3221-8343.